Está no ar o programa Empresários em Destaque. Oferecimento Azon Comunicação e Eventos. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. O programa Empresários em Destaque desta terça-feira vai falar sobre a prática instrumental. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar esse assunto, a professora musicista Daniela Ismanioto, que também hoje estreia Cenário Novo, aqui no programa Empresários em Destaque. Seja muito bem-vindo de cenário novo, Daniela, ao programa Empresários em Destaque. Obrigado, viu? Muito obrigado, Anderson. Muito obrigada pela oportunidade. É, obrigada pela oportunidade de estrear o cenário. Que aí. legal. Tá lindo. Muito obrigada. E vamos começar aqui falando um pouco sobre um assunto que eu vejo que chama muita atenção da juventude, né? que é a questão da prática instrumental. É, quando um jovem, ou mesmo um adulto, resolve a praticar ou aprender a dominar um instrumento, quais passos ou que caminho ele está começando a percorrer? Uh, depende. É, ele vai começar, assim, estudando ou ele vai pegar, vou comprar um instrumento, aí eu vou tentar praticar para ver o que, que acontece. Em que sentido sua pergunta? No sentido de saber assim, que caminho ele vai caminhar, quais dificuldades ele vai encontrar pelo ah, caminho. Sim. É, bom, que caminhos ele vai. Bom, basicamente ele vai aprender uma nova língua, né? Ah, é como que legal. se ele estivesse aprendendo um, por exemplo, um a inglês. Língua musical. É, uma língua musical, exatamente. Mas assim, ele vai ter que desenvolver a percepção, que é a parte de ouvir, é, a criatividade. A técnica no instrumento, né? A digitação. A digitação é como onde a gente põe os dedos. É... E assim, vai expandir a... a mente dele de uma forma que, assim... Como é que eu posso dizer? Quando um, um músico né, ele trabalha, ele desenvolve mais do lado esquerdo o cérebro. Sim. esquerdo isso. Então ele vai desenvolver muito mais a parte sensível, a parte emotiva, a parte criativa. Como qualquer coisa na, na área da arte desenvolve essa parte do cérebro. Daniela, tem uma coisa interessante que às vezes observa observo nos músicos, é esse relacionamento com o instrumento, mas que já vem de pais, de avós. É, qual a contribuição que este fato dá na, na efetividade do aprendizagem do instrumento? Ah, com certeza, um aluno que já tem a, a vivência com o instrumento, nem que seja só auditiva, ele vai ter muito mais facilidade do que um que não tem nenhum músico na família. Não que seja impossível, tipo, ah, não tenho nenhum músico na minha família, não vou conseguir esse músico. Claro que consegue. Mas quando você tem a vivência, é muito mais fácil, né? Bota igual na questão da língua. Se os seus pais falam inglês e conversam inglês com você, vai ser muito mais fácil para você falar inglês do que quem não tem esse, esse contato, né? Agora, você que trabalha todos os dias dando aula, de música ensinando a juventude, ou até pessoas adultas, a dominar um novo instrumento. Essas motivações, em linhas gerais, elas vieram da onde? São diversas para aprender um novo instrumento? São diversas. Muita gente é assim, ah, vi meu amigo tocando, achei legal. Ah, queria aprender uma coisa diferente. Com pessoas mais velhas, assim, já tem um apelo mais emocional. Ah, eu ouvi meu pai tocar quando eu era criança, eu ouvi essa música numa novela, eu gostava muito, sempre quis tocar. É diverso, cada um é, um é uma história, é uma história diferente, né? Não tem uma, uma verdade absoluta, ah, vou aprender porque acordei e... E quero mas, aprender. É, alguns casos sim, mas cada caso é uma situação mesmo. Agora, aproveitando que nós estamos falando de instrumentos, né? Quero aqui que você aproveite a oportunidade e traga características dos instrumentos, porque são diferentes, e são vários, né? É, mas que, até onde eu sei, eles têm como base três elementos, né? Que são instrumentos de corda, de percussão e de sopro. Uhum. Explica isso pra gente. Assim, cada instrumento ele é, pertence a uma família, né? Sim. É... Tem alguns instrumentos que são harmônicos, tipo violão, piano, que é instrumento que a gente trabalha tanto a melodia, melodia é uma sequência de notas, e a harmonia é uma sequência de notas que é uma nota por vez. Tipo, quando a gente canta, uma pessoa cantando vai cantar uma nota por vez. Se você colocar duas, três pessoas, cada uma pode cantar uma nota diferente e criar uma harmonia, mas uma pessoa só vai fazer uma melodia. Então tem instrumentos harmônicos, no caso o violão que eu consigo tocar o acompanhamento e o sol, digamos, harmonia e melodia. E tem os instrumentos é, de sopro, que eles são só a melodia, uma nota por vez. Alguns de corda também, o violino, o violoncelo, ele não consegue fazer harmonia. E a percussão, ele é um instrumento que ele não tem... Alguns tem, mas a maioria não, a bateria não. Não é um instrumento com altura definida. Ou seja, não vou conseguir chegar pra você e falar, ô oh, que faz um sol na bateria, não tem. Hum. Ela, cada, cada tambor ali vai ter uma sonoridade, mas não vai dar para identificar se é um sol, se é um mi, se é um fá. Então a percussão ele, não, ele entra como instrumento de altura não definido. Aí a questão assim do instrumento, é, por que eu vou aprender um de corda, por que eu vou aprender um de sopro, normalmente vai, vai pela afinidade. O que, que você escuta e fala, nossa, isso eu acho lindo pra caramba. Normalmente é, é, é nisso, né? Tipo... É uma questão de identidade aí é que Sim, você está falando? Sim, uma questão de identidade. Nossa, eu vi isso e adorei. Eu, quando eu era criança, criança é, não tô criança, 11 anos, eu comecei a tocar bateria. Toquei por, por vários anos, né? Mas eu me identifico mais com violão agora. Mas na, quando eu era adolescente, eu preferia bateria. Então vai muito da, da sua identidade, né? Do que, ou do que você procura naquele momento. Legal. Agora... é Diante de todas essas características dos instrumentos, de corda, de sopro, de percussão, queria muito que você falasse um pouquinho desse diálogo que eles estabelecem entre eles nos mais variados estilos musicais, né? eu quero dizer, em outras palavras, é que eu consigo, de repente, colocar um rap desenvolvendo um trabalho junto com uma orquestra sinfônica. Sim. É isso que eu queria que você explicasse. Basicamente assim, qualquer instrumento você consegue colocar em qualquer estilo musical. Você precisa ter um arranjador... Uma pessoa que pega aquela música e faça um arranjo nela para se comunicar com outras linguagens. Por exemplo, a gente vê muito o arranjo de Garota de Ipanema. É né? um clássico da, da música brasileira. Então, se eu pegar um arranjo de Garota de Ipanema e quiser colocar uma versão de rap, se eu fizer um arranjo para aquilo e comunicar com, com uma orquestra, é possível. Qualquer instrumento pode comunicar em qualquer linguagem. Desde que você faça um arranjo de alguma coisa que que agregue, né? que dê certo, que não fique aquela coisa que você escutifica. nossa, que coisa distoante, né? Uma coisa que não é, não é agradável para os ouvidos, né? Então, eu, eu, essa expressão eu acho muito interessante, queria que você falasse mais sobre ela, né? Porque uma vez eu vi um amigo meu definindo a questão da música, né? E ele falou exatamente isso, ele falou, música para mim é aquilo que agrada os meus ouvidos. Mas isso nós estamos falando dos leigos, no nosso caso. Você concorda com isso? A sua definição de música é isso também? Ou como uma musicista, você tem a sua própria definição de música? Então, a gente tem umas definições na música, assim, Por exemplo, qualquer barulho que não agrade a gente, a gente fala que é um ruído. Hum. Aí, por exemplo, ah, tem um barulho de um... De alguém que está batendo. É, alguém batendo massa, por exemplo. É um pedreiro, alguma coisa. Se eu incorporar isso numa música e ficar bom na música, ele deixa de ser ruído. Porque ele parou de incomodar meu ouvido, ele passou a me agradar. Então a definição do seu amigo está correta. Se é uma coisa que está me agradando, é a música. E quando você olha, por exemplo, é, a questão da música e olha, por exemplo, para a diversidade do povo brasileiro, é, como que você enxerga isso do ponto de vista da potencialidade da produção musical dentro de um país que tem dimensões continentais? É riquíssimo, né? Qualquer lugar do Brasil que você vai, você vai agregar um, um ponto a mais assim na cultura, você vai conhecer diferentes estilos, diferentes vivências, diferentes formas de interpretação da arte. Então assim, o Brasil, não tem como assim você comentar, ah, no Brasil a gente gosta de tal ritmo. Não, é a pluralidade como você comentou, é um país riquíssimo, a gente vai ter de choro ao samba, ao axé, ao funk, maracatu, Bossa Nova, Bumba Meu Boi, Catira, Fandango, é, é sertanejo, pop. É, é muita influência, não só a influência que a gente tem na música brasileira, como a influência que a gente tem da música é, internacional, que também reflete muito aqui na nossa cultura. Né? Eu, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Como essa música internacional, ela influencia na música e quais resultados se produzem dessa influência? Então, a música internacional influencia muito, né? Ela é, é, em alguns lugares, ela é mais conhecida do que a música, a própria música brasileira. Se você chega para uma criança e pergunta do pop, ela conhece. Mas você fala, você conhece Maracatu? O que que é isso? Nunca ouvi falar. Que é o ritmo brasileiro. Frevo. Aqui pro estado de São Paulo, muita gente não conhece. Infelizmente, né? Mas aí você fala de um pop. A Lady Gaga, sei lá, não sei o que que tá... Hoje em dia eu não moro no pop, mas qualquer coisa pop assim, é, eles vão conhecer porque eles vão ter mais acesso pela internet, pela televisão. É, acaba sendo mais propagado do que a própria música brasileira aqui no Brasil. Tem uma influência muito positiva, mas também pode ter influência negativa porque a gente para de se preocupar em conhecer mais a nossa cultura, né? Mas é assim, ouviu? Gostou? Te agradou? Beleza. É um você que ouviu que te agrada. Agora, aproveitando a sua, a sua presença aqui, o que ou qual ou quais os estilos que influenciam a Daniela Manioto? O que, que você gosta de ouvir, o que, que você pratica enquanto musicista? O que eu gosto de ouvir? É, gosto muito de música erudita, é, Beethoven, Mozart, Vivaldi, E gosto de rock. Gosto de música... Brasileira, de forma geral, principalmente Choro, Bossa Nova, é, Frevo, eu escuto bastante também, música instrumental brasileira. É, basicamente, eu escuto de, de tudo, de tudo. Né? De tudo, de tudo. É, aliás, assim, até aproveitando aqui essa nossa conversa, hoje no segundo bloco você vai dar uma palhinha para gente aqui para poder apresentar, inclusive, Sim. esse teu talento para o nosso público, certo? Isso. Obrigado pelo talento. Ah, que legal. E agora me diga uma coisa: quando você transmite, né, o conhecimento ou o ensinamento, eu queria muito saber dos estilos musicais e todos esses que você ensinou e que de alguma forma te influencia eu, é possível dizer que existem estilos que são mais fáceis de ensinar do que outros ou ou depende ou depende da relação que o seu aluno tem com a leitura que ele traz da própria vida. Como é que funciona? Ah, não tem, sim. É, não desmerecendo nenhum estilo, mas se você chegar para um aluno iniciante e falar, Ah, vamos tocar um samba aqui, não vai. São os acordes são difíceis. Aí você pega Voltando para a questão do pop, ou pop rock, hum. normalmente dois, três acordes, batidas mais fáceis, então é os ritmos assim que são os ritmos que são mais fáceis de ensinar. Que interessante. Eu quero fazer uma pergunta assim para você, Daniela. É do ponto de vista teórico. Você é professora de música e também é musicista. É. é no seu entendimento, quais são os efeitos da música inseridas no contexto da educação? Eu acho, eu acho não, né? É, já foi comprovadamente, é, cientificamente comprovado? Por exemplo, hum. se você escutar Mozart um dia antes de você fazer uma prova, você quer aumenta. Hum. Olha só a, a curiosidade: quer dizer que, assim, que se você escuta uma coisa que é agradável aos seus ouvidos, nesse caso, eu falar do Mozart e tal. Mas assim, ele aumenta a questão da sua capacidade de compreensão, sua capacidade de interpretação, sua capacidade de percepção. E assim, se a, a música é inserida, se a música fosse inserida no, no contexto de educação, tipo, vamos ensinar música para todas as crianças... Você está falando como disciplina obrigatória, nesse contexto que você está falando. Não, vamos falar como uma, uma disciplina opcional. Tá, ok. Porque nem todo mundo vai, vai se identificar como musicista, nem hum. todo mundo vai crescer músico. Então, mas assim pelo menos, ah, tem a oportunidade, tem aqui. Você quer ter sobrevivência, está aqui, está acessível. É, eu acho assim que a ah, expandir várias faculdades mentais que a gente não con não consegue ser se pela arte. Não precisa necessariamente ser música, né? Hum. Pode ser teatro, dança. A arte de modo geral. A arte de modo geral, porque assim, é, a arte ela acessa uma uma sensibilidade, né? Ela acessa uma coisa que todo mundo tem, mas a gente acaba deixando de lado. Correria no dia a dia, convenção, sociedade. Mas todo mundo tem uma sensibilidade que a arte ela aflora. E eu não digo sensibilidade no sentido de femininidade. Digo sensibilidade de interpretar, ver tipo, um, uma paisagem e ver poesia naquilo. Interpretar o mundo de outra forma, não ver só coisa ruim. né? Você entender aquilo de uma forma mais positiva e mas mais é, esperançosa. É no sentido, Persigente. eu acredito, de humanizar as relações. Eu Exatamente. acho que é isso que você está buscando dizer, isso, né? Isso, isso. Resumiu perfeitamente. Ah, que legal, que legal, que legal. Agora, é, antes da gente ir para o segundo bloco, eu queria muito que você fizesse aqui uma, uma análise daquilo que você acredita que será a música popular brasileira nos próximos anos, né? Que caminhos a música brasileira está tomando? O que, que, você, que, que você analisa? O que, que você vê daqui para frente? Nossa, pergunta difícil. <risos> Porque para trás a gente sabe que tem muita produção musical muito boa. Sim. Olha, é... como é que eu posso definir, né? A... a música brasileira, ela tá tomando um rumo totalmente diferente. É... Não é mais focado tanto na parte instrumental. É... Não desmerecendo nenhum ritmo, claro. Todo, Todo ritmo é uma manifestação cultural e tal. Mas se continuar como está, vai ser totalmente diferente, né? A gente está vendo muita propagação de funk, é... o pop continua muito forte, mas assim, não dá para saber porque pode ser que volte a ter mais estilos instrumentais, ou pode ser que mantenha esse padrão, padrão que está vindo do pop, funk e tal. Não, não dá para prever. Mas a sua leitura, neste momento, está tendo uma influência externa muito maior do que, por exemplo, teve em outros tempos? Olha, eu acho assim que hoje em dia o que predomina no Brasil, e posso estar tá falando besteira, mas o que eu vejo Sim. aqui na região, é o sertanejo funk. Que, o funk, ele é um, um, um gênero que ele vem influenciado nos Estados Unidos, mas ele criou essa identidade que ele tem agora aqui no Brasil. É, então, eu vejo ele como muito forte o sertanejo é, desse tipo de hoje em dia, que, não, não do modão, né? Eu, Sim. Eu, não, não sei qual é a diferença sofrência, não sei, a definição que eles utilizam. Então, assim, se a gente colocasse a música brasileira como esse padrão hoje, grande parte da música é isso. Mas eu acho que não dá para definir porque como a gente comentou, o país é imenso, tem... Dimensões continentais. Tem isso, mas assim, é o que eu vejo nessa região. Legal. Bom, nós estamos conversando aqui com a Daniela Ismanioto sobre a prática instrumental. Nós vamos agora para um rápido intervalo, na sequência a gente volta um minutinho só e nós já estamos de volta.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 E mamães de plantão, aqui na veste 10, vocês encontram vários itens. É desde o bebê até o adolescente. Então tem conjuntinhos, tem blusas, tem para os bebês tip tops, enfim, tem muita coisa mesmo. calças tem é, é, moletons também. E de qualidade, gente. Olha só: várias opções e com aquele precinho mara que só a gente tem. <música> 3 5 5 12. WhatsApp 19997085488 Conectando você ao mundo Tagboostelecom.com.br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 Poupi Saúde Santa Bárbara do Oeste 19-3455-5494 Da prazer e alegria Tomar esportivo todo dia Esportivo faz bem Tem na minha mesa e na sua também O refrigerante do prazer É porque...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 Paris Aqualux, você encontra as melhores ofertas, confira! Escada alumínio doméstica, 5 degraus real, 129,90; Kit Mangueira Jardim Trançada Verde, 10 metros, Famastil trinta e Preço baixo é na Paris Aqualux, aqui o seu dinheiro vale mais, vem que dá negócio Acesse lojaparisaqualux.com.br e compre online Se preferir, visite uma de nossas lojas e boas compras! Saiu no chão, quebrou, molhou o seu celular. A melhor assistência e tudo, em acessório. Se liga agora e eu vou te falar, Amigo. 100% celulares é o melhor, eu te digo. Tem... celulares, assistência técnica e acessórios, peças originais. Aqui você encontra a maior variedade em capas para celulares e dividimos tudo em até 12 vezes no cartão. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Você está assistindo aqui o programa Empresários em Destaque que nesta terça-feira fala sobre a prática instrumental. Quem está aqui conosco conversando, debatendo e aprofundando esse assunto. A professora e musicista Daniela Ismanioto. Ô, Daniela, eu queria que você abrisse esse segundo bloco falando um pouquinho sobre a relação da idade versus o aprendizado de um instrumento. Ou seja, há uma idade específica, é cedo, é tarde ou independe para a relação do aprendizado com o instrumento. Assim, a é, criança tem mais facilidade. Digamos, não bem criança, vamos pegar uma 10, 11, 12 anos, eles têm mais facilidade de aprender. Mas eu vejo assim que, por exemplo, uma pessoa mais velha, eu já tive uns um 75, 80 Legal. anos, 60. Eles no começo, ah, eles já tem aquele bloqueio psicológico, não, eu tô muito velha, não vou aprender. Já começa por aí. Hum. Mas você acha que eu vou conseguir aprender? Não, eu tô velha. Não, eu não consegue. Aí já começa, não, é muito difícil. Aí quando começa a perceber que não é tão difícil... Aí se solta, mas no começo eu acho que eles têm mais dificuldade, talvez nem pela idade Eu acho que é mais um bloqueio psicológico De achar, eu estou velho para aprender uma coisa nova Aí quando eles é, quebram essa barreira, aí eles conseguem aprender E é assim, tem muito aquela questão de prática, né? Por exemplo, se uma pessoa, sei lá, de 80 anos pegou um violão para treinar E ele treina todo dia, ele vai aprender muito rápido Agora se ele vai treinar uma vez por mês não é a idade, é a questão da prática. Se ele não pratica, ele não, não tem a facilidade de aprender, né? Agora, aproveitando, você está falando do campo de vista prático, né? Da questão uhum. da prática do instrumento. quero queria falar um pouquinho sobre a questão da teoria musical. É necessário, não é necessário, ou depende da relação que você tem com o instrumento? Depende do que você busca, qual estilo você é, busca tocar, né? Se você for ficar só na música popular, é interessante você saber a teoria, mas não vai ser extremamente obrigatório. Você é, pode começar a tocar seu instrumento, é, tocar suas músicas, se você for tocar tipo um, um rock, um pop rock, uma coisa em barzinho. É interessante você saber a teoria, você saber por que você tem que fazer tal escala, você terá mais facilidade para criar solos e tudo mais, mas não é necessário. Agora, se você é um músico que vai para partir para a parte erudita, se você tem pretensão, sei lá, de tocar numa orquestra, alguma coisa assim, aí você tem que aprender teoria. Claro. Aí, com toda certeza o mundo, você vai ter que, que aprender. Porque você vai estudar pela partitura, você vai ter que saber ler, é, saber identificar lá a duração daquelas figuras, a sonoridade. Então, se você for músico popular, é interessante, mas não é obrigatório. Mas erudito, obrigatoriamente, você vai ter que aprender. Ou seja, conhecer um pentagrama, conhecer o que é uma clava de fá, uma clava Isso. de sol, todos esses elementos, Com né? Com certeza. Tá. Bom, então vamos é, aproveitar e ouvir um pouco né, do seu talento musical. Vamos aqui apresentar para os então, é, internautas do Empresários em Destaque. Licença. essa música aqui, ela é de minha é autora, autoral. É? autoral. Ela se chama Se Ele Me Chamar. Ela se chama Se Ele Me Chamar, é engraçado. É, fiz pro meu, era meu namorado agora, meu noivo, Flávio. Legal. Então, vamos lá. <música> Oh, mm -hmm. Maravilhoso. Obrigado, viu, Daniela? Obrigada. Obrigado mesmo. Deixa eu aproveitar antes do tempo que a gente tem ainda. É, enquanto você estava tocando, eu me lembrei do Yamandu Costa. É, ele, de alguma forma, é uma referência, também influencia nas suas atividades musicais? Com certeza. Ah, e por quê? Porque ele é, ele é incrível. <risos> <risos> ele, assim, a, ele toca de uma forma linda, é, uma velocidade, uma emoção, e ele coloca... Muita brasilidade ali na música dele, embora ele tenha muita influência é, uruguai, é, acho que uruguai mas Ele é sulista e tal, mas ele tem muita coisa da música brasileira, ele toca muita coisa com influência de samba, de outros ritmos brasileiros Então é, é um músico assim, que quem não conhece deveria conhecer, porque é é incrível. É realmente, realmente muito bom eu queria, então, aproveitar aqui, mais uma vez, agradecer pela sua presença, pela partilha, pela sonoridade proporcionada aqui para os nossos internautas. E queria aproveitar esse momento que você, pedir para você fazer aqui as suas considerações finais, aproveita também, deixa aí as suas redes sociais e, claro, mais uma vez, muitíssimo agradecer. Muito agradeço. Bom, é, novamente, né? muito obrigada. É... Estar aqui foi um grande prazer, é, é muito legal. É um desafio diferente, né? É um desafio, a gente fica meio nervoso, mas é, é muito gostoso. É, meu Instagram, meu Facebook é Danis Manioto, é Dani o meu sobrenome, e é isso aí. Que legal, obrigado, viu Daniela? Eu que agradeço. Desejo para né? você muita saúde, muita paz, muita prosperidade em todas as suas ações pessoais e profissionais. Né? Muito obrigada, igualmente. Obrigada Deus abençoe mesmo. sempre, viu? Amém, obrigada.